de zero coincidente observe as toda a população de Blumenau que os rastros de fumaça deixados no céu possam transmitir o nosso desejo de paz principalmente para as famílias e amigos das vítimas da recente tragédia ocorrida nessa cidade desejamos que este ato de aleito e carinho possa chegar nos corações de cada um Ligam liga os Pela nossa direita, número 5 Pela nossa...